Boa noite a todos, meu nome é Selene Coletti, vou fazer a preleção dessa noite com o tema não julgar, atirar a primeira pedra quem estiver sem pecado. Uh, eu convido a todos a fechar os olhos, que, poss que possamos continuar envolvi continuarmos envolvidos com a serenidade e a tranquilidade deste ambiente que possamos, se ainda não conseguimos nos conectar com ele, inspirar e expirar profundamente, para que deixemos para trás as atribulações do nosso dia, para que possamos fazer desse momento um momento único, cumprimentando inicialmente o mentor desta casa, que apostos com os trabalhadores, puderam fazer deste ambiente sereno e tranquilo, para nos receber nesse momento. E assim, possamos também cumprimentar o nosso mentor, este nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo, mostrando-nos o melhor caminho, dando-nos as melhores ideias, mas que muitas vezes insistimos em não ouvir. E assim, movidos com essa fraternidade, possamos então nos mergulhar no colo de Maria, nossa mãe, abnegado em seu amor, está sempre também nos protegendo nos pegando pela mão e muitas vezes carregando no colo. Cumprimentemos agora, mergulhando no seu olhar sereno e tranquilo, nosso irmão Jesus, que também nosso exemplo de vida, nosso exemplo a ser seguido, também está sempre junto de nós, mas... Como crianças espirituais que somos, insistimos em não ouvi-lo. Assim, com Maria, com Jesus, em nossa mente e em nosso coração, possamos nos dirigir ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade desta reencarnação e as muitas oportunidades de aprendizagem ao longo desta, desta caminhada.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 mas livrai-nos do mal, que assim seja. Amém. Bem, uh, esse, trecho, esse título né, foi retirado do capítulo, do, item, do, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos, dos itens 11 a 13, para a gente refletir um pouquinho nessa noite. Então ele começa assim, não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados, conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que nos tenhais servido para com os outros. É, assim, é uma frase que uh, está em Mateus, né, com essas. Palavrinhas assim, com essas letrinhas assim, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Uh, e Jesus nos deixou essa lição, né? E aí depois na sequência, no item 12, aqui, ele nos conta a passagem na qual as pessoas estavam querendo uh, apedrejar a adúltera, e uh, Jesus, né? fala que quem tivesse, uh, que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, as pessoas colocam a, a, as pedras no chão e vão-se embora. Né? Uh, essa lição né, dita há tanto tempo atrás, continua atual, porque infelizmente as nossas muitas reencarnações não nos permitiram evoluir nesse quesito, né, de uma maneira geral. Até porque julgar é uma coisa que a gente faz uh, o tempo inteiro, né? A gente julga a qualidade da água, se o serviço tá ali tá bem feito, se o que você escreveu tá de bom tom, de acordo com o que era preciso. Julgar, avaliar é uma coisa que uh, é uma coisa que a gente faz sem pensar, né? No entanto, julgar as as ações, as situações é uma coisa. Julgar as pessoas é uma coisa totalmente diferente. Então, no, no Evangelho, né, Jesus ainda fala assim no, no, no próximo item, no item 13, uh, que a gente pode né, julgar de duas maneiras. Para reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, quando Jesus falou aquilo na, na, na situação, a ideia não era condenar a mulher adúltera, mas era fazer com que as pessoas não cometessem, né, que, que, reprimir o mal que iria acontecer ali. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê em vários lugares, né, com as pedras mesmo, ou então nas redes sociais, de outras maneiras que representam as pedras, da mesma forma, né, a gente julga as pessoas e às vezes na, nas redes sociais às vezes é mais ainda dolorido e doloroso para quem é, é julgado. Uh, então, numa dessa, o que Jesus está colocando, que quando a gente vai fazer uma, julgar uma situação para que aquele mal uh, se acabe, é uma, é uma coisa. Porém, se eu vou julgar... Uh, para desacreditar a pessoa cujos atos se criticam é outra coisa, né? Então, como ele fala, o primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante... Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio, não julgueis se não quiser de ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Porque toda vez, né, quando a gente julga uma pessoa, vamos tomar como exemplo essa situação que aconteceu uh, semana passada, né, segunda-feira lá no, no São Paulo que o menino entrou na sala de aula e matou a professora e tentou uh, ferir outras. Aquele ato de violência, evidentemente, acho que ninguém que está aqui uh, concorda com o um ato de violência, certo? Então eu julgar esse ato de violência, que, o, uh, que a violência não cabe em lugar nenhum, é uma coisa. Eu julgar o garoto é outra. Né? E Só que a gente acaba, na maioria das vezes, julgando o garoto, né? Que ele fez aquilo, então precisa pôr a polícia, precisa fazer tal... Todo mundo tinha uma, uma solução para o problema, que não é o primeiro e nem vai ser o último, infelizmente. Porém, uh, o, o, nosso, o, o que, que a gente pode fazer, uh, porque na verdade quando a gente julga, ou melhor dizendo, né? Quando eu julgo uma pessoa, eu estou levando em consideração o que eu acredito que seja a minha verdade. E evidentemente que a minha verdade é diferente da dela, porque eu cresci num ambiente, ela cresceu em outro, um cresceu uh, com as regras mais rígidas, outro menos rígida, enfim, cada um é resultado, quando a gente julga, a gente é resultado da nossa própria criação né? então eu quando estou tecendo esse julgamento, eu vou levar em consideração tudo que eu aprendi todas as experiências que eu tive ao longo da minha vida só que quando eu julgo o outro eu tenho que fazer melhor então eu usando esse mesmo exemplo então o garoto foi violento, ele não deveria ter feito aquilo né, eu posso chegar e falar assim: lógico, porque a criança eu infiro que por conta da criação que a mãe dele, eu nem conheço a mãe dele para falar isso e eu nem conheço o garoto para falar isso. né? se ele fosse um filho meu, se ele fosse um parente, evidentemente que na hora de dar, se fosse um filho meu, não teria feito isso, será? né? porque a gente não sabe o ambiente. Que ele foi uh, que ele foi criado então só que daí eu tenho que ser não posso ser violento não de chegar porque às vezes eu não vou lá com a faca mas eu vou com as palavras que ferem tanto quanto a, a faca então quando eu vou julgar alguém eu preciso pensar se eu vou fazer melhor que esse alguém Lógico que eu dei esse exemplo extremo, né? Porém, tem outros exemplos. A gente julga o filho, a gente julga o colega de trabalho, a gente julga a mãe, o pai. A gente é... Só que se a gente for o juiz mesmo, tem que ter uma conduta muito ilibada. Nem Jesus, que tinha essa conduta ilibadíssima, julgava as pessoas. Né? Então é esse é isso que a gente tem que buscar uh, compreender e refletir. Evidentemente que eu não vou me tornar uh, vou melhorar isso de hoje para amanhã, porque às vezes eu não tenho consciência do que eu tô. Eu acho que é, é o meu jeito. Eu acho que isso está certo, né? Uh, e eu preciso Parar para refletir como eu estou agindo em relação às diferentes coisas que eu vejo, né? Uh, pequenas coisas, como eu me comporto na fila do mercado, como eu me comporto quando, por exemplo, eu, alguma pessoa pode chegar na minha frente, uh, chegar lá para perguntar, passar na frente eu já fico bravo, eu já julgo a pessoa por que, que ela fez aquilo. O cachorro que foi abandonado, eu já julgo o dono do cachorro, por que, que ele largou o cachorro, não sei o que aconteceu. Enfim, eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. Esse que é a, a fundamental uh, coisa que a gente precisa uh, fazer. Na pandemia, a gente ouviu bastante falar da questão da empatia, e a gente achou, eu realmente achei mesmo... Que a gente ia sair muito melhor do que a gente entrou nessa tragédia, né? Que foi a pandemia. Mas, infelizmente, ainda nós não conseguimos chegar no ponto que todo mundo achou que ia chegar. Então, a gente precisa continuar fazendo esse exercício. Né? Às vezes, a tragédia vem e a gente. É, é que nem tragédia mesmo, né? Que nem esse caso do que, eu, que eu citei do menino. Na hora todo mundo fica comovido mas depois a gente esquece, o dia a dia acaba com as coisas. Então, é esse convite para a gente olhar para dentro da gente no que a gente está, uh, como a gente está agindo em relação ao outro quando se refere a julgar. Né? Uh, Paulo de Tarso tem uma frase assim, é indesculpável o homem, que quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Então é um ponto para a gente, olha só, né? que ele coloca. Julgando os outros, ele condena a si mesmo. Porque normalmente o outro, ele tá, se, ele, se a gente está incomodada com o outro e aquilo fica, é porque ele está putucando uma feridinha lá dentro da gente. Feridinha essa que a gente não tem muita coragem de olhar. Então quando eu falo do outro, eu preciso pensar o que, que o outro tem que está me incomodando e que eu estou julgando ou eu estou falando. É essa a reflexão. E buscando aqui, né, para fazer a prevenção, achei uma coisa super interessante que eu não sabia que existia. Na Inglaterra, uh, depois quem não conhece, coloque no Google lá, tem um Museu da Empatia. E teve uma versão desse museu aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em 2017. Esse, esse Museu da Empatia é assim. E, uh, e fizeram essa mesma versão aqui no, no brasil é uma caixa grande uma caixa de sapato onde tem vários sapatos diferentes aqui no brasil eram 25 pares que você entrava escolhia o, o, o sapato calçava não precisava ser do seu número que ali ou que você achasse interessante coloque tem um vídeo tem uma reportagem Uh, e você tem um fone de ouvido que tem a história do dono do sapato. Normalmente as histórias do dono do sapato são histórias de superação, são histórias, uh, que nem tem uma reportagem lá que a moça calçou o sapato, o cara também era um jornalista, só que ele era um, um jornalista refugiado que estava morando em São Paulo. Qual que é o objetivo? Eu até copiei a frase aqui, qual que é o objetivo da, desse museu? Quando ele foi criado lá na, na Inglaterra, a pessoa se pautou numa frase que é assim, nunca julgue um homem até andar uma milha em seus sapatos. Ou seja, isso vale para a gente, não precisa calçar um sapato de alguém, né? para a gente saber o que a pessoa viveu. É um exercício, é um exercício para a gente... Uh, uh, pensar no nosso dia a dia aqui no, nos julgamentos que a gente faz nas pequenas coisas uh, como eu já falei então as pessoas uh, ouviam e não dava nada por aquilo lá achava, por exemplo, um, tinha lá um saltão alto e era de uma pessoa de, de, um, de um acho que era um não é um travesti, um transexual não lembro o que era, um transformista uh, e a história de vida que tinha ali por trás daquele sapato, né então, a gente não pode julgar ninguém por conta daquele ditado, né ele, ele acha que eu não lembro agora a frase lá do, do, uh, os tombos que eu dei, eles me julgam pelo pela, pelas pingas que eu tomo mas não sabe os, os tombos que eu levei, né, é similar né, uh, ou seja eu não sei o que o outro viveu como o outro viveu às vezes eu critico o meu vizinho que ele brigou com, uh, que ele não dá bom dia, que ele não dá boa tarde que ele é um mal humorado né? até que ponto eu também não fico mal humorado em determinadas situações eu posso chegar dando bom dia, boa tarde mas tem alguma coisinha que pega na minha via né? eu não sei o que aconteceu com ele, para eu julgá-lo dessa maneira vocês sabem que quando a gente fala aqui, a gente está falando mais para a gente do que para quem está ouvindo, né? Então é um exercício que eu preciso fazer constantemente. Principalmente estando na escola, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer, professor sabe fazer, é julgar, né? Porque julgar também, é, é, é um sinônimo é avaliar. Então a gente avalia tudo muito constantemente, né? Então, mas na vida da gente, a gente é assim. Então a gente precisa refletir um pouquinho né, nessa questão de a gente olhar o, o outro com mais benevolência que é a história que Jesus coloca lá eu consigo enxergar o cisquinho que está no olho dela mas eu não consigo enxergar o galho que está no meu olho, a árvore que está no meu olho né? então é fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, de como Fala o museu lá da empatia, a experiência de você calçar o sapato do outro e tentar entender a partir dessa história de vida o que o outro uh, vivenciou para chegar aonde ele chegou. Né? É só a gente pensar um pouquinho na gente mesmo, né? Para a gente estar aqui hoje, a, a gente teve um percurso na vida que o outro pode não saber e pode achar que você é metido, que você é chato, uma renca de coisa negativa. Porque pro negativo a gente é muito fácil. Né? Então um outro ponto é a gente tentar enxergar um positivo no outro. Às vezes é difícil, mas tem. Né? A gente precisa fazer um sacrifício. Esses dias aqui, a gente foi eu Fui falar com uma, a gente, eu e a outra professora, a gente ia falar com o um responsável por uma criança. Eu ia falar de um, ela ia falar de outro. Falei assim, vamos ach, vamos virar o jogo, vamos achar uma coisa positiva, né? Ela olhou para mim, ela pensou: Ah, mas tem, tem, tem, tem, tem. Já sei o que eu vou falar, né? Uh, era uma criança com muitas dificuldades, mas super participativo na sala. E a partir daí a gente foi conversar com os pais. É um exercício. Né, que a gente precisa tentar fazer para a gente procurar enxergar o lado bom. Uh, e a gente também buscar ver o outro uh, com mais indulgência, com mais benevolência. Que é o convite que hum, o evangelho nos faz. A gente reconhecer no outro a sua fragilidade, mas também os seus méritos. É fácil? Não, não é fácil. É bem difícil, né? E a gente na, na, na semana passada, né? A Vânia tava falando sobre a questão, sobre amar o próximo, né? Então eu vou fazer uh, colocar, eu só vou conseguir fazer alguma coisa para o outro se eu me amar. Né? Se eu conseguir Uh, cuidar de mim para eu poder cuidar uh, do outro a mesma coisa eu vou julgar uh, eu não vou julgar o outro se eu conseguir enxergar que o que eu tô projetando nele é alguma coisa que está lá dentro de mim como a gente não consegue ser mesmo na maior porque assim às vezes eu sou eu não vou chegar na escola atirando, mas eu posso, como eu disse lá na minha casa, praticar um outro ato de violência, que é a mesma coisa. Né? Quarta-feira a gente estava aqui nos estudos e a gente estava discutindo um, um, uma situação e a Catarina falou assim, às As vezes eu vou lá julgar o outro que bebe, mas eu tenho compulsão por sapato, a gente, nós dois temos vícios diferentes, mas nós temos então não dá para julgar nem o outro nem o meu né? o que eu posso fazer é buscar a minha melhora a minha reforma íntima e dentro dessa reforma a gente buscar se colocar no lugar do outro como vocês sabem que eu gosto bastante desse livrinho aqui, né, vivendo o, o evangelho, eu vou ler a, a passagem que ele fala sobre crítica e julgamento que é assim Ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de todas as espécies. Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. A assertiva de Jesus, de que não deves julgar para não seres julgado, Diz respeito àquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos. Mas que fazes questão de desculpar em ti mesmo e apontar com severidade na conduta dos outros. Claro que esses defeitos merecem Igualmente análise e correção. De tua parte, da nossa parte, né? Esforça-te por superá-los, buscando o roteiro do evangelho. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, recordando que a crítica e o julgamento tem muita semelhança com a pedra que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Que a gente possa ficar, né? Embora todo mundo fale, né? Me lembrei agora né? que é uma crítica construtiva. Mas toda crítica é uma crítica e a gente não gosta de ouvir. Tudo depende da maneira como ela como a gente vai colocar então que a gente possa estamos nessa né, semana essa semana aqui no, no domingo a Páscoa todos sabemos que a Páscoa significa uma passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade né essa ideia da Páscoa do, do da passagem que todos nós possamos buscar diariamente fazer essa passagem essa essa essas pequenas mudanças na nossa vida. O convite de hoje é a questão da gente refletir sobre o julgamento, como que a gente julga e buscar essa mudança para a gente realmente começar a construir dentro de nós a ideia da Páscoa, que é a de renovação, que é a uh, da transformação moral e espiritual de cada um de nós aproveito então para desejar uma feliz Páscoa para todos vamos então fechar os nossos olhos uma vez mais vamos fazer o nosso exercício de gratidão, de amor, de doação imaginemos saindo de dentro de nós as melhores vibrações a os melhores sentimentos, vibrações essas que vão adquirindo luzes colori a forma de luzes coloridas e que envolve este ambiente e envolve cada um de nós nos fortalecendo para termos uma semana de luz, uma semana de mudanças, de renovações de transformações. Levemos essas energias para a nossa casa, Enchendo o ambiente de serenidade e tranquilidade. Levemos essas energias para o nosso trabalho. Que nós possamos ter um ambiente onde o diálogo prevaleça, onde a solidariedade esteja presente. E vamos espalhar essas vibrações... Pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso amado planeta Terra, que nos acolhe nesta encarnação. Espalhemos a serenidade, a equidade, a justiça em cada um dos pontos do nosso planeta que dela necessita. E derrubemos em nós para que também possamos sair daqui com o propósito de sermos justos, de treinarmos esse exercício do não julgar. De olhar o nosso irmão com benevolência e bondade. Que assim seja. Muito obrigada.